Então, estão todos bem? Espero que sim. Estou muito feliz de estar aqui mais um sábado com vocês. E como eu falei no sábado passado, esse é o, a última lição do nosso trimestre. Vocês viram como que passou rápido? Parece que foi ontem que a gente começou esse novo ano, né? o ano de 2023. Mas já passamos um trimestre inteiro, já passou três meses. Olha só como está passando rápido esse ano. Nossa, estou até assustada com essa situação. E hoje, nessa última lição do nosso trimestre, nós vamos estudar uma história muito interessante. Muito interessante mesmo, sobre uma senhora. Uma senhora que ela tinha pouquíssimas coisas na, co na casa dela. Mas uma das coisas que ela tinha era azeite. Vocês sabem para que serve o azeite? Aqui só tem um pouquinho, mas vocês sabem para que serve o azeite? O azeite ele serve para temperar a salada serve para colocar na comida, né, para dar um gostinho gostoso também. Serve também para remédio, porque é muito bom para remédio também. Azeite tem muitas vitaminas, muito importante para nossa vida, para nossa saúde, e a gente se consome azeite assim todo dia, ela tem muitas vitaminas que ajuda a gente a crescer forte e saudável. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que a única coisa que ela tinha na casa dela era um vidrinho de azeite, assim. Só um pouquinho de azeite. E aconteceu um milagre na vida dela que esse azeite conseguiu salvar toda a família dela. Então, vamos lá para a lição, crianças? Hoje, eu vou contar para vocês a história de uma mulher. Ela estava muito triste, muito triste. Por quê? Porque antes, há uns anos atrás, ela era... A esposa de um homem e ele tinha dois filhos. Esse casal tinha dois filhos e eles eram muito felizes, muito felizes, só que eles eram muito pobres crianças. Eles passavam algumas dificuldades. Então, o marido, o pai da família, ele decidiu que ele precisava conseguir mais dinheiro. E como ele não tinha como conseguir esse dinheiro rápido para que a família dele conseguisse se alimentar e comprar as coisas que eles precisavam, ele pegou emprestado. Ele pegou emprestado esse dinheiro com uma pessoa que não era muito confiável, não. Mas ele precisava muito do dinheiro, então ele pegou. E ele pegou esse dinheiro e deu à família. E todos eles gastaram esse dinheiro com o que eles precisavam. E o tempo foi passando. Só que antes dele conseguir pagar essa dívida a esse homem, ele acabou morrendo. Ele morreu e deixou sua família sem um pai. Os seus dois filhos... Acabaram tendo que se responsabilizar e a sua esposa também tiveram que se responsabilizar, responsabilizar pela dívida que ele havia deixado. E aí passou o tempo e a mãe ficou desesperada com aquela situação e chegou um homem. E ele chegou e falou, eu preciso que você pague a dívida do seu marido, eu quero o meu dinheiro de volta e se você não me der o meu dinheiro, eu vou levar seus dois filhos como escravo para pagar a dívida. Essa mãezinha, ela ficou tão assustada, ela ficou desesperada com essa situação, porque além de perder o marido, agora, agora ela estava quase perdendo seus dois filhos. E eles ainda seriam escravos para pagar uma dívida. Ela falou, não, eu não concordo com isso. Eu não concordo, eu vou ter que pagar essa dívida, eu vou ter que dar um jeito. E aí... Ela foi e começou a fazer tudo que estava ao alcance dela, tudo que estava ao alcance dela para conseguir pagar essa dívida, mas mesmo assim o tempo foi passando e foi passando e o um homem chegou de novo. Ele chegou. E aí, já tenho dinheiro para pagar minha dívida? Senão eu vou levar seus dois filhos. Ela falou, não, eu ainda não tenho dinheiro, mas eu prometo para você que eu vou pagar. Por favor, não leve os meus filhos. Eu já perdi o meu marido e eu não aguentaria perder os meus dois filhos também. E aí ele falou... Não, mas você tem que pagar a minha dívida. Eu vou te dar um prazo. Vou te dar um prazo de um mês. Eu vou vir aqui mês que vem. Se você não tiver todo o dinheiro para pagar a minha dívida, eu vou levar seus dois filhos embora para poder pagar essa dívida. Porque eu não vou ficar esperando até você juntar todo o dinheiro, porque vai demorar muito. É muito dinheiro. E eu não tô com tempo para isso, não. Ela ficou tão assustada. E esse homem foi embora. Simplesmente foi embora. E aí... Ela ficou tão assustada, tão assustada E ficou pensando como que ela poderia resolver esse problema Porque ela já tinha tentado de tudo E não tinha conseguido juntar dinheiro o suficiente E aí, ela falou oh, Eu posso falar com Eliseu Eliseu, ele é um homem bondoso Ele vai me ajudar E Eliseu tava lá longe, vivendo a vida dele E aí ela foi correndo lá em Eliseu Falou, fiquem aqui em casa que eu já volto Por favor por favor, não deixe ninguém entrar. Porque ela estava com medo, né? De alguém vir e pegar os filhos dela e levar embora para ser escravo. Mas ela precisava resolver esse problema do dinheiro muito, muito rápido. Porque senão, aí sim, levarem os filhos dela. E ela pegou e foi. Foi em Eliseu e falou: Eliseu, por favor, me ajude. Eu preciso muito de sua ajuda porque o meu marido morreu. E ele confiava no Deus de Israel, ele acreditava em ti ele confiava em você e ele sabia que Deus não vai nos desamparar e eu também confio, eu confio que Deus não vai nos abandonar, só que eu estou passando por um problema muito grande e eu preciso muito da sua ajuda, eu não tenho nada em casa e eu preciso muito pagar uma dívida que o meu marido deixou quando ele morreu e aí o dono o dono dessa dívida, quem emprestou dinheiro ao meu marido, ele tá me cobrando. E ele disse que se eu não pagar essa dívida em, em um mês, ele vai levar os meus dois filhos como escravo. Eu não aguentaria ficar sozinha, já sem meu marido e agora sem meus dois filhos. Eliseu, Ele falou, nossa, que problemão, mas vamos tentar resolver isso. Eu vou te ajudar, tá bom? Aí ela, tá bom. Aí ele perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Eu preciso saber o que você tem em casa pra gente resolver esse problema. Aí ela falou, não, eu, eu não tenho nada em casa. Eu, nós estamos sem comida, nós estamos sem nada. Aí ele, não, mas você tem que ter alguma coisa em casa, qualquer coisa, pensa aí. Ela pensou, pensou. Eu acho que eu tenho um pouco de azeite, mas eu acho que é só isso que eu tenho, eu não tenho nem comida para os meus dois filhos. Aí ele, não, mas a gente vai resolver isso. Pega, vai pra casa, pede para os seus dois filhos irem todos os vizinhos e trazerem a maior quantidade de vasilhas e jarras que vocês conseguirem. E aí, depois você pega aquele azeite que você tem na sua casa e começa a derramar em todas as vasilhas que vocês conseguirem. Tá bom? Tá bom. Ela voltou para casa, não entendeu direito o que era para fazer, mas confiou que Deus iria resolver o problema. Chegou, falou com seus dois filhos. Olha, o profeta mandou vocês irem em todos os vizinhos e conseguirem o máximo de vasilhas que vocês puderem. E aí eles foram. Tá bom, nós vamos. E foram de porta em porta. Oi, vizinha! Você tem um pote para emprestar para minha mãe? Ela tá precisando... Dê a vizinha. Ah, só um pote? Dele. Não, eu acho que a senhora pode trazer todos os que a senhora não estiver usando, todos os que tiverem desocupados, que a senhora puder emprestar. Por favor, empresta a minha mãe que depois ela te devolve, tá bom? Tá bom. Aí eles trouxeram muitos, mas muitas vasilhas, muitas jarras, muitos potes, tudo que eles conseguiram. E aí depois que eles não acharam mais nada, não tinha mais ninguém para emprestar... Eles foram para casa, chegando em casa com aqueles montes de potes, tantos que nem cabia na casa deles, de tanta coisa que tinha. E ela falou, nossa, quantos potes, e eu só tenho um pouquinho de azeite, como que eu vou resolver esse problema? Ela falou, não, mas vamos confiar no que o profeta disse, vamos lá. Aí eles pegaram vários potes. Aqui temos alguns potinhos que... Só que eram muitos. Eram muitos iguais a esse, sim. Muitas jarras, muitos potes. E eles pegaram esses potes e começaram a encher com o um restinho de azeite que tinham. E foram encher o primeiro pote, o segundo, o terceiro, o décimo pote. Muito, muito, muito pote. E aí eles encheram todos os potes. Assim que ela falou, me traz mais um. O filho dela falou, mãe, acabou. Assim que ele falou que acabou os potes, o azeite também parou de se multiplicar. Por quê? Olha aqui. Temos pouquinho azeite aqui, não é? Como que esse azeite aqui, nessa quantidade, vai encher esses quatro vidrinhos? Não dá, não é? Ele precisa ser multiplicado. E foi esse o milagre que aconteceu. O pouquinho azeite que tinha foi multiplicado a ponto de encher todas aquelas jarras, todas aquelas vasilhas e ainda... Quando ela terminou, ele cessou e resolveu o problema. Ela ficou tão feliz com aquele milagre, muitas vasilhas cheias de azeite. E ela ficou tão feliz e voltou no profeta. Profeta, Eliseu, desculpa, eu enchi todas as vasilhas. Acabaram-se as vasilhas e tem azeite, muito azeite lá em casa. Eu não sei nem o que eu vou fazer com tanto azeite. E agora, qual é o primeiro, qual é o segundo passo? Ele olhou para ela todo feliz, que ela estava tão feliz com aquele milagre que havia acontecido na vida dela. Ele falou, vá, vende todo aquele azeite e pague a sua dívida. Assim, você não vai precisar é, permitir que seus filhos sejam escravos. Aí ela toda contente e foi. Vendeu todo aquele azeite e ainda sobrou dinheiro para que ela conseguisse sobreviver, ela é a família dela é comprar alimento comprar as coisas que eles precisassem então ela foi e vendeu passou tava quase no dia daquele homem voltar voltar para fazer a cobrança daquele dinheiro e aí ele pegou e quando ele chegou ele bateu na porta ei Vem aqui buscar os seus filhos Porque eu sei que você não conseguiu o dinheiro Em tão pouco tempo Ela pecou Abriu a porta Olhou para ele e falou Toma aqui o seu dinheiro Pega aqui que eu não vou precisar Levar Você não vai precisar levar meus filhos como escravos Porque aconteceu um milagre na minha vida E assim eu poderei ficar com os meus filhos Deu dinheiro na mão do moço Fechou a porta e entrou, entrou e fechou a porta, e aí o homem ele ficou pensando ué, como que ela conseguiu esse dinheiro tão rápido, ela disse que foi um milagre na vida dela, eu vou eu vou pesquisar o que aconteceu na vida dela, mas por mais que ele estava meio incrédulo com o que havia acontecido ele pegou o dinheiro dele e foi embora porque era isso que ele queria, né ele queria o dinheiro dele e aí essa mãezinha, ela ficou tão feliz, tão agradecida a Deus, porque assim ela poderia ficar com seus filhinhos. E além de ficar com seus filhinhos, ela tinha como, ela tinha como sobreviver àquela dificuldade, aquela pobreza que eles estavam passando, que eles não tinham nem comida para sobreviver. E agora eles teriam dinheiro para comprar tudo o que eles precisassem. E ela ficou tão feliz, ela falou para os seus filhos, ninguém, vai, ninguém mais vai tirar vocês de mim, agora a gente vai ficar junto para sempre. E ela chorou e agradeceu muito a Deus, muito a Deus pela, por essa tamanha bênção que havia dado a ela e a sua família. Deus não abandonou ela de forma alguma, ela confiou em Deus por mais das dificuldades que ela tinha passado na vida dela e Deus abençoou ela também. Ele protegeu os seus filhos e ajudou com que ela passasse por aquele grande livramento daquela dificuldade na vida dela. Eu gostaria de ler para vocês o textinho dessa semana que se encontra em Filipenses 4,19. Vamos ler na nossa lição? A página é 104 para quem ainda não pegou a lição. E o textinho de Filipenses 4,19 que diz assim O meu Deus superará Todas as necessidades de vocês. Vamos ler de novo, crianças? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Que nós possamos confiar que Deus está suprindo todas as nossas, nossas necessidades. Deus vai estar nos ajudando sempre, nos protegendo, nos guiando. Lógico que nem tudo que a gente vai pedir a gente vai receber. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas se Ele sabe que nós estamos precisando mesmo daquilo, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos atender e nos proteger de todos os perigos. Então devemos confiar de que Deus está sempre conosco, não é mesmo? Então, crianças, vamos fazer uma oração para concluirmos a nossa lição. Vamos lá. Querido Deus, gostaria de agradecer por todas as bênçãos, pela proteção, por esse sábado que nos deste, por tudo. Gostaria de agradecer também por essa lição que nós estudamos, que nós possamos ter a mesma confiança, a mesma fé que aquela mulher teve. Que apesar das dificuldades que ela enfrentou na vida dela, continuou confiando em Ti. Que possamos ser assim também. Peço também que proteja a nós e os nossos familiares, todas as pessoas que amamos, que o Senhor possa estar à frente de nossas vidas. Peço também que o Senhor nos dê um restante de sábado feliz, proteja os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, gostaria de me despedir de vocês, porque essa é a última lição desse trimestre. Então, no trimestre que vem, vai ser a Tia Raquel que vai estar com vocês aqui. E ela vai também passar muitas lições maravilhosas para todos nós, que nós possamos também prestar atenção nessas lições e colocar em nossa vida prática. Então, no outro trimestre, tirando o próximo, eu vou estar novamente aqui com vocês, tá bom? Então, tchauzinho, ótima lição para vocês e espero vocês no outro trimestre. Tchauzinho! Da tentação bate ao meu coração como é que vocês passaram a semana, como está sendo o dia de hoje. Hoje nós estamos na última lição do trimestre. Pois é, quanta coisa aconteceu nesse trimestre, né? Quanta coisa a gente aprendeu. Foi muito bom. A gente aprendeu o nome de um monte de pessoas que começaram a igreja, como funcionou. Eu não sei se vocês vão se lembrar de todos, né? Aí, antes de começar, já vou falar para vocês. Aí, na descrição do culto, vocês vão ter um jogo de cartas, de memória, sabe? O jogo da memória, onde vai ter o nome e a, a, a foto da pessoa e depois quem ela era. E vocês vão virar as cartas, né? E você pode brincar com seu pai hoje à tarde, com a sua mãe. E vocês vão, então, conhecer todos os pioneiros que nós estudamos neste trimestre, tá bom? É o jogo de cartas de memória, que vocês vão ter aí na descrição do grupo, tá bom? Mas vamos lá então começar a lembrar das coisas que a gente estudou nesse trimestre, né? E o que será que nós vamos falar hoje? Qual é o tema da lição? Vocês lembram qual que é o título da última lição? Vocês lembram? A obra da saúde. Então agora nós vamos falar sobre a obra da saúde. Alguém decorou a senha? Como é que foi aí o desafio da semana de decorar um verso por dia? Alguém conseguiu? Se alguém conseguiu, coloca um joinha aí para mim no chat, que eu vou dar uma olhada quando terminar o culto aqui, eu vou dar uma olhada para ver quem conseguiu fazer é, o desafio de decorar um verso por semana. E se você conseguiu, ó, parabéns, que Deus te abençoe, que continue fazendo mais versos aí essa semana que vem, tá bom? E quem não conseguiu um verso por semana, pelo menos o verso de hoje, né? O verso de hoje está em terceira, no terceiro livro de João, no verso 2. E diz assim, amado, oro para que vá bem a tua saúde, que você tenha boa saúde que tudo te aconteça de bom. Assim como bem vai a sua alma, tá bom? Esse é o verso de hoje. Eu trouxe aqui algumas, alguns conceitos e eu gostaria que você falasse para mim. Se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, tá bom? Vamos lá. Vocês vão falando e eu vou colocando aqui. Vamos ver então. O, os tratamentos naturais são melhores que remédios. É, é uma, um conceito certo ou um conceito errado? Os tratamentos naturais são melhores que remédios. Escreve aí no chat. Muito bem. É um conceito certo. Muito bem. Vamos pegar outro aqui. É muito bom comer carne de porco. É um conceito certo ou um conceito errado? É muito bom comer carne de porco. E aí? Ah, muito bem. Não é um conceito certo. Não é certo, né? Vamos ver outro. É importante tomar sol pela manhã. É certo ou errado? Parabéns, é certo, isso mesmo. O que mais? Vamos ver outro. Vamos aí escrevendo, hein, gente? É bom comer entre as refeições. Tá certo ou tá errado? Muito bem, tá errado. Não é bom comer entre as refeições, né? Vamos ver outro. É saudável comer frutas e verduras. É certo ou errado esse conceito? Certo, é saudável comer frutas e verduras. Muito bem. Mais um, vamos ver. O ar puro da noite é muito saudável. Tá certo ou errado? O ar puro da noite é muito saudável. Tá certo, gente, é verdade. O ar puro da noite é muito saudável. Nós vamos ver isso hoje na lição. Tá bom, vamos ver. Outro é muito saudável tomar chá preto ou chamate. Tá errado, muito bem. Não é muito saudável, não tomar chamate. Vamos mais um é muito saudável tomar café e não cevada. E aí? Tá errado, muito bem. Não é saudável tomar café. E vamos ver o último aqui pra gente terminar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, não. Último, é saudável comer muito à noite, comer bastante à noite. Tá certo ou tá errado? Tá errado. À noite nós não devemos comer muito, a gente deve deixar o nosso estômago mais leve, né? Bom, eu gostaria de saber como é que vocês sabiam que estava certo ou que estava errado? Como é que vocês sabiam? De certo você já ouviu isso, né? Alguém contou para você, alguém falou para você que está errado ou que está certo. Muito bem! Hoje nós temos esse conhecimento, mas antigamente as pessoas não tinham, não sabiam, não conheciam coisas sobre a saúde. Né? Então hoje nós vamos ver como que começou as pessoas a deixar de fumar, deixar de beber, deixar de comer carne de porco, que fazia muito mal para a saúde deles, os próprios pioneiros da igreja comiam, fumavam, bebiam a bebida alcoólica, já pensou? Nós vamos ver isso hoje, tá bom? Na nossa lição. Nós estamos na última lição do trimestre. E nós vimos que Deus, quando chamou é, essas pessoas para começarem a divulgar a verdade, Ele começou com uma coisa primeiro. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para eles? Foi sobre? Sobre o sábado. Depois, sobre o quê? Sobre o santuário. Muito bem. Depois... Sobre a organização da igreja, não foi? Que foram organizando tudo. E agora, por último, nós vamos falar sobre a saúde. Naquela época, as pessoas, como eu falei, elas não sabiam sobre saúde, né? E os médicos também não sabiam. Eles sabiam tratar as doenças e olha lá, mas não sabiam é, como ter uma vida saudável, né? Então a maior parte deles tinham medo do ar da noite, achavam que o ar da noite era muito prejudicial. Então fechava a janela, fechava a porta, ficava tudo abafado dentro de casa, porque o ar da noite é perigoso. Eles achavam que era mortal o ar da noite e mantinham tudo fechado. A dieta de comida deles não era nada saudável, comiam muito por... carne de porco, muita carne, né? E bebiam café, bebida alcoólica, chamate, coisas que não fazem bem, mas eles não sabiam, né? E até fumavam cachimbo, acredita? As pessoas que estavam ali pregando a mensagem, fumava e bebia ainda no começo, né? Porque eles não, não conheciam. Eles não sabiam dos remédios naturais, eles só conheciam aquilo que os médicos falavam. Mas os médicos também falavam tudo errado. Vocês acreditam que eles receitavam até veneno, veneno forte, como arsênico, mercúrio, para combater algumas doenças? Os médicos também eles obrigavam os pacientes a fazer alguns cortes para sair bastante sangue, porque eles achavam que com o sangue saía junto as coisas, as doenças, as coisas ruins. Então, tratavam as pessoas fazendo esses sangramentos, chamavam sangria, né? Achavam que isso era melhor. E pior, recomendavam o uso de tabaco, tipo de um cigarro, para ajudar o pulmão. Como assim? Hoje a gente sabe que cigarro faz mal para o pulmão. Mas os médicos mandavam fumar para melhorar os, os pulmões. Tem cabimento uma coisa dessa? É, também dava um ódio para os pacientes que quando estavam doentes era proibido tomar água. A água? A água é para tomar bastante para ficar bom? Quando a gente está doente tem que tomar muita água? pois eles não sabiam disso, nem os médicos sabiam. Os médicos proibiam as pessoas de tomar água quando estivessem com febre, quando estivessem doente, cada coisa, não é mesmo? E a higiene também não era boa, porque eles tomavam banho uma vez por semana. E aí, até hoje, tem alguns países mais frios que fazem isso, tomam uma, um banho uma vez por semana. Mas mesmo no calor, eles só tomavam banho de vez em quando. E aí, então, a higiene não era muito boa, né? E aí vinham as doenças e eles não tinham essa, esses bons hábitos de saúde que nós conhecemos hoje. A família White, Tiago White, Ellen White, também não conheciam. E Ellen White comia muita carne. Né? E aí ela, ela não sabia ela, Além disso também Ela não descansava quase né? Porque vivia trabalhando muito Mas mesmo assim Deus era tão misericordioso Que ele ajudava eles A curar suas doenças Eles faziam muita oração, pediam a Deus auxílio Deus auxiliava porque eles não conheciam O que estava certo O que estava errado Mas Deus queria muito ajudar esse povo A melhorar de saúde A tratar suas doenças com tratamentos naturais Deus tinha muita vontade de ajudar esse povo. Por isso, uma vez Ellen White estava numa casa, né, visitando uns irmãos, e ela teve uma visão. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1863. Aí ela estava no meio do culto e ela recebeu uma visão durante 45 minutos. E Deus deu bastante informações sobre tratamentos naturais, sobre como é, melhorar a saúde através da alimentação e de hábitos saudáveis. E ela escreveu vários livretos sobre essa essa visão que ela teve, os livretos são chamados de saúde ou como viver, né? Essas mensagens vieram na hora certa, porque o povo não sabia, estava ficando tudo doente, as pessoas é, morriam muito jovens, ficavam doentes muito fácil, né? Inclusive na, na vida, na família da Irmã White também aconteceu isso. Ela perdeu um filho, o Henry, o mais velho, o filho tava, ficou doente com pneumonia e a, a, mesmo com todos os tratamentos que o médico mandava... Ele morreu, e ela ficou muito triste, porque ele era muito jovem. Passou uns dias, o segundo filho fica doente também de pneumonia. Nossa, daí ela ficou muito preocupada, mas ela já tinha algumas noções de tratamentos naturais, né, que Deus tinha enviado para ela na visão, então ela falou, não vou levar ele no médico, eu vou primeiro tratar ele com alguns banhos. E aí ela fez alguns banhos, escaldapé, banho na, no ventre, ela fez alguns tratamentos naturais com água. Né? E aí estava é, fazendo esses tratamentos com ele e foi dormir. Quando ela foi dormir, o quarto dela estava tão abafado, porque eles não abriam as janelas, né? nem as portas, estava tão abafado que ela não conseguia dormir. Aí ela abriu um pouco para poder passar aquela agonia que ela estava e logo ela dorm... amoleceu e dormiu. E aí, claro, entrou um ar fresco, né? Daí ajudou ela a dormir. E quando ela dormiu, ela sonhou. E no sonho, ela viu Deus, o médico dos médicos, do lado da cama do filho que estava doente, do... como é que é o nome dele? É... Willy. E aí Deus falava que ele ia se curar. E falava assim para ela, da mesma forma como você se sentiu aliviada ao abrir a janela, faça isso com ele, que ele também vai se aliviar. Aí ela falou, ah, é? Então tem que abrir a janela e as portas, entrar ar? Eu pensei que entrar ar era, era mortal. Então ela foi lá, abriu as janelas. E não é que o Willy ficou bom rapidinho e sarou da pneumonia? Fazendo tratamentos naturais e com o ar fresco e com água. Então ela foi aprendendo, Deus foi ensinando para ela como ela tinha que fazer. Mas mudar hábitos, gente, não é fácil. Se você soubesse que a partir de hoje, comer pão faz mal e você nunca mais na sua vida pode comer nem um pedacinho de pão, será que ia ser fácil para você deixar o pão? Não, né? E assim para eles também não era fácil deixar alguns hábitos que eles estavam acostumados. Por exemplo, a Ellen White, ela foi instruída a deixar de comer carne Deus falou para ela que ela deveria deixar de comer carne, mas ela escreve que foi muito difícil para ela que ela deixou de comer porque ela, ela não gostava de pão e ela olhava o pão bom, você não vou poder comer carne tem que comer pão? Então ela olhava assim e pensava, ai comer pão eu não gosto de pão e aí ela sentia fome mas não tinha vontade de comer o pão e tinha vontade de comer carne ela, não vou comer carne e aí ela falava com o estômago dela, ó oh, estômago vai Vai aprendendo aí que você vai ter que gostar de pão, viu? Não vou dar carne para você. E ela falava assim com o estômago dela. E aí ela disse que ficou três refeições sem comer nada, porque ela não queria comer carne e não tinha vontade de comer pão. E aí ela fala depois que ela começou a comer pão e gostou do pão, até pão integral, que ela não gostava. Ela passou a gostar do pão integral. E aí, ela não tem sentido mais a perda de apetite. Agora, ela comia bem e estava bem. Foi uma luta, né? Uma luta e tanto deixar de comer uma coisa que ela comeu a vida inteira e achava que era bom. É... E vocês sabem quem foi o primeiro reformador da saúde? Lá dos pioneiros? Vocês sabem, antes de Ellen White, quem foi o primeiro, o primeiro é, reformador da saúde? Ah, eu vou mostrar para vocês. Foi José Bates, aquele capitão. Lembra do capitão José Bates? Pois é, ele foi o primeiro a, a tratar da saúde. Eu vou contar para vocês. Quando ele tinha 15 anos, ele foi trabalhar num navio. E ele estava lá nesse navio e caiu lá de cima do mastro, ele caiu. Né? Ele foi trabalhar como ajudante. Né? Ele caiu lá de cima. Aí salvaram ele, a tripulação, ca... ajudou ele. Mas logo em seguida eles foram capturados. E foram levados, é, como forçados a entrar na Marinha Britânica. Aí nesse tempo que ele ficou preso lá na Marinha Britânica, né, é, ele começou a ver os efeitos do álcool, como era ruim, as pessoas bebiam demais, e vomitava, e caía, e ficava doente, e dava febre, e ele começou a perceber que beber não era tão bom, e ele bebia, né, bebia bebida alcoólica, vinho e outras bebidas, e daí ele viu... Nessa época, que não era bom é, tomar bebida alcoólica. Ele viu como que os efeitos como eram ruins, né? E aí ele estava vindo, sabe, para onde? Se eu contar para vocês, vocês não acreditam. O José Bates, ele veio para o Brasil. Ele passou aqui para o Brasil e quando ele estava vindo aqui para o Brasil, é, ele decidiu abandonar, abandonar de vez a bebida. Ele fez um voto com ele mesmo e ele falou, nunca mais eu vou pôr um copo de vinho enquanto eu viver. Ele fez um voto, não vou beber mais, porque ele viu que era, que era ruim, as pessoas passavam mal com a bebida. Dois anos depois, ele viu um outro amigo dele e eles estavam conversando sobre como era ruim os efeitos do, do cigarro, do fumo, né? E os dois decidiram, vamos parar de fumar? Vamos, vamos parar de fumar? E deixaram de fumar, e vocês sabem que deixar de fumar não é uma coisa fácil, né? Mas José Bates parou de fumar também, decidiram jogar os charutos no mar e ele e o amigo dele decidiram nunca mais é, fumar. Olha o que ele escreveu sobre essa decisão. Ele escreveu assim, ó. Agora eu estava livre do uísque, do vinho e do tabaco. Passo a passo alcancei essa vitória. À medida que venci essas coisas e, e superava, mais e mais semelhante a um ser humano eu me sentia. Eu também estava fazendo grandes esforços para vencer um outro pecado vergonhoso que eu havia aprendido com os marinheiros grosseiros. Era o hábito de falar palavrão. Olha só, então ele deixou a bebida, ele deixou o cigarro, e agora ele estava fazendo força para deixar de falar palavrão. Porque quando você está no meio de muita gente que fala palavrão, você acaba falando sem pensar. E os marinheiros, eles eram grosseiros, viviam falando palavras grosseiras e falando palavrão, e ele tinha aprendido... É, a falar assim, agora ele tava fazendo uma força pra não falar palavras feias. Que coisa é, bonita, né, da parte dele de se esforçar tanto pra fazer isso, né. É, aí, às vezes, a gente convive com os amigos e acaba fazendo isso. Olha, o irmão White dá um conselho, ela fala que a gente deve escolher bons amigos, porque quando a gente está andando com crianças que fazem coisas erradas, que responde a professora, que não faz lição e tal, a gente acaba ficando parecido. É muito mais fácil a gente copiar as coisas ruins do que as pessoas que estão no erro copiar as coisas boas. É mais fácil, sabe? Então a gente deve escolher bons amigos, porque a gente não deve fazer isso. E ela fala muito sobre falar coisas feias, falar palavras grosseiras, falar palavrão. Ela fala que jamais deveria ter uma palavra ríspida, ou seja, falar feio. Até com a família, dentro da, da família. Ela fala que as más palavras são coisas que vêm de Satanás. Olha só. Então, uma vez, é, José Bates, né, ele estava lá no navio, ele trabalhava no navio, e ele viu um membro da tripulação, um rapaz, ficar muito doente. E aí ficou muito, muito doente. E ele era o capitão do navio. E ele saiu e arranjou um lugar sozinho e fez uma oração. Ele nunca tinha feito oração e ele fez uma oração e pediu para Deus ajudar ele a ser uma pessoa melhor, né? E, e pediu para Deus, pediu perdão. Ele queria ter paz no coração. E aí, aquele rapaz que estava doente morreu e ele ficou muito triste. Ele teve que fazer o enterro desse rapaz porque ele era o capitão, então ele estava muito triste por, por ter feito a cerimônia do enterro e tudo. Quatro dias depois, ele assinou um. Um pacto solene. Olha como ele era bem firme. Ele, ele assinou, escreveu assim, ó. Neste dia, eu, com a máxima solenidade, me entrego a ti. Renuncio a todos os antigos senhores que dominaram sobre mim. E eu consagro a ti tudo que sou e tudo que eu tenho. Este pacto foi feito a bordo do navio Imperatriz, de New Belfort, no mar, em 4 de outubro de 1824, na latitude 90, 50 ao norte e longitude 34, 50 ao oeste, com destino ao Brasil. Aí, olha só, ele fez essa, esse pacto de... É, entregar a Jesus, a sua vida a Jesus, que coisa bonita, né? A esposa dele chamava-se Prudência, e ela colocou um novo testamento no meio das roupas dele. Então, quando ele estava cheio de livros, que ele gostava de ler romance, essas coisas, e quando ele foi pegar, ele viu a Bíblia, e começou a ler e e amou a Bíblia, e começava a ler, diz que antes do café da manhã, a primeira coisa que ele fazia era meditar e ler a Bíblia. Olha, ele nem conhecia nada ainda do adventismo, né? Aí, na primavera de 1827, ele teve, entrou numa igreja que chamava Conexão Cristã e ele se batizou. Isso em 1827. Em 1828, o capitão B, Bates se aposentou da marinha. E aí ele começou, então, a dedicar sua vida, a visitar os amigos, a descansar, a cuidar da vida, né? E uma vez que ele estava é, visitando uma família que era amiga, é, ela serviu um chá, chá preto, né? chá mate, serviu um chá. Bem forte. Ele tomou, ele gostou e tal, mas quando chegou de noite ele não conseguia dormir. Estava se sentindo pesado e não conseguia dormir, porque o chamate, ele deixa a pessoa sem sono, né? E aí eles que ele rodava para um lado, rodava para o outro e aí de repente ele falou, já sei, é o chá, foi o chá. E aí ele ficou convencido de que os ingredientes do chá preto não fazem bem para a sua saúde. Então ele riscou o chá e riscou o café da sua... Da sua dieta. Não vou tomar mais chá. Olha, ele era bem assim... É, tinha uma, uma, uma decisão, decis, decisivo, né? Ele tinha uma decisão e ele fazia mesmo. E aí, em 1839, ele ouviu a mensagem do advento. E aí, ele começou a gastar o seu dinheiro e as suas energias em divulgar a mensagem do advento. Falar sobre a volta de Jesus. É, ele foi muito impressionado com o fato que ele devia parar de comer carne, né? Ele nunca tinha parado, de, ele, ele comia carne. E aí ele parou de comer carne, ele percebeu que a banha também não podia. O queijo também, ele, ele deixou de comer. Tortas e bolos de padaria, que vai com açúcar, leite e gordura. Essa mistura que não faz bem para o corpo, ele também deixou de comer. Olha só, ele era bem... Bem certinho naquilo que ele acreditava. Depois ele se batizou e escreveu um livreto chamado O Juramento da Temperança. E aí ele contava a sua experiência e incentivava as outras pessoas a também fazerem um juramento de deixar de comer as coisas erradas. Né? E aí ele pegou e, e conseguiu fazer um desafio para a igreja. Gente, vamos deixar de comer essas coisas, parar de beber, parar de fumar, parar de tomar café. E ele pegou e fez essa... essa essa incentivo às pessoas e conseguiu 13 assinaturas de pacto de que iam deixar de beber e tudo. E ele ficou tão feliz, porque eram pessoas da igreja. E aí ele organizou a sociedade de temperança. Ele fez a primeira sociedade de temperança. Depois que deixou o mar, ele começou a pregar junto com Ellen White, ó. Ele... E Ellen White começaram a pregar, e junto com o Tiago também. E eles foram os fundadores da Igreja Adventista. Os três, o Bates, a Ellen White e o Tiago White. Que coisa, né? Muitas vezes a gente sabe de coisas que não nos faz bem. E não é fácil deixar. Mas a gente tem que ser como Bates, ter certeza que aquilo não é bom e começar a a fazer pactos na vida da gente de deixar de fazer o que é errado. Por exemplo, eu acho que todo mundo sabe que a gente não é bom tomar água junto com a comida. Mas muita gente, mesmo sabendo, toma. Mesmo que sabe que faz mal para o estômago, que não vai ajudar na digestão, que pode atrapalhar a digestão, mesmo assim toma porque gosta. Vamos fazer uma forcinha para começar a deixar aquilo que é errado. Deixar refrigerante. A gente sabe que refrigerante não é bom. Não é a nossa igreja que fala que refrigerante não é bom. Todo mundo aí, as pessoas que cuidam da saúde, os médicos, falam que refrigerante é ruim. E às vezes as pessoas tomam refrigerante. Vamos deixar o refrigerante, vamos trocar por suco saudável. Vamos deixar de beber água no meio da refeição. Faz uma forcinha, aos poucos o corpo vai acostumar. Vamos começar a, a deixar as coisas erradas para a gente poder ter mais saúde. A gente já tem as, é, as verdades sobre isso. Né? Agora é a gente começar a, a, a seguir as coisas que a gente faz. Hoje eu vim trazer para vocês verem, por exemplo, que a gente deve estudar aquilo que faz bem para a saúde e ensinar outras pessoas. Hoje eu vou ensinar vocês a como tirar uma dor de garganta. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro você vai pegar água, tá? Vai pôr numa bacia, ó. Vai pegar água. Vai pôr numa bacia. Depois você vai pegar uma, uma toalha pequena ou um pano de algodão. E você vai molhar na água... água não precisa ser água fria de gelo, não. É água natural, tá? Água de torneira mesmo. Tá? Você vai molhar esse, essa toalha... Eu trouxe uma toalha. Aí você torce um pouquinho, ó. Tá bom? Torce. Pra deixar ela só molhadinha. E agora, ó. Mostra aqui pra mim como que eu vou fazer agora, ó. Agora a gente vai dobrar essa toalha toda molhada. Dobra ela. E põe no pescoço, ó. Coloca no pescoço. Dá a volta. Deixa eu tirar meu cabelo. E aí fica molhadinho, né? Aí você vai pegar um cobertor ou uma manta. Eu trouxe aqui um, uma mantinha de cobertor que é seco. né? Também você vai dobrar. E você vai colocar por cima, ó, tá vendo? Coloca por cima. E você vai dar, ou você dá um nó, ou você coloca com fita crepe, tá vendo? Aqui tem uma fita crepe, né? Você coloca com fita crepe e fica quietinho. Tá bom? Com essa com esse pano molhado. E aí esse calorzinho, ele vai vai ajudar, que o paninho vai esquentando, mas ele vai passando a aguinha fria e vai ajudar o seu pescoço. Aprendeu? Vamos lá de novo, como é que você faz então quando você tá com dor de garganta? Você vai pôr água numa bacia, não é? Pegar uma toalhinha ou, ou coisa, molhar, dar uma torcida. Agora eu vou torcer mais, né? Porque já... Ó, tá vendo? Ó. Dá uma torcida, põe no pescoço e depois põe um cobertorzinho. E deita e fica quietinho. Aí um, um, a uns, uns 20 minutos, mais ou menos, uma meia horinha. E você vai sentir melhor com a, a garganta, tá bom? Também você, vamos supor, ah, tá com... Se você não tiver feridas, né, não tiver, é, como é que chama aquilo, é, quando estoura a veia, né, na perna, se você não tiver isso, tiver só normal, você pode fazer um escaldapés pra ajudar na circulação do corpo. Isso vai ajudar a você a melhorar quando você tá com dor na barriga, quando você tá com dor de cabeça, vai ajudar muito você a circulação do corpo. Então, eu trouxe aqui uma amiguinha minha. Uma boneca. Vou colocar aqui, deixa eu tirar meu óculos, senão vai machucar. Tá? Então, aqui, ó, nós temos uma amiguinha. Oi, oi, oi, oi! Eu preciso que você ponha inteiro agora, tá? Que eu vou pegar lá embaixo. E nós vamos fazer aqui o escaldapés. Como que você vai fazer o escaldapés? Eu tenho dois baldes aqui, dá uma olhadinha. Um balde. Tá escrito água quente. Outro balde tá escrito água fria. Deixa eu virar bem para cá. Isso, deixa eu ver o outro. Ah, para sair bem na câmera. Isso, balde de água quente e balde de água fria. Gente, aqui não tem água não, tá? Eu não pus água. Mas vocês vão pôr, pede para mamãe colocar, tá? Porque água quente você não pode mexer não. E aí você vai pôr 4 minutos os pezinhos dentro da água quente. Fica 4 minutos. Tira o pé da água quente e põe em seguida dentro da água fria. 1 um minuto só. Volta de novo. 4 minutos na água quente. Terminou os 4 minutos? Vai 1 um minuto na água fria. Quatro vezes tá dois, três Opa, o papelzinho dela, três vezes, quatro minutos, depois mais um minuto, e a última vez, quatro minutos e aí termina com a água fria. Então vocês lembram? Começamos com a água quente aqui e agora a gente termina com a água fria aqui embaixo, tá bom? Então, esse chama-se escalda pés. Tá? É, aí vocês vão fazer quatro minutos na água quente e um minuto na água fria. Essa é minha bonequinha e hoje ela veio mostrar pra vocês como que faz o peça, tá bom? Isso ajuda muito a tirar dor de cabeça, dor na barriga, é, porque ele ajuda na circulação do corpo todo. Então hoje vocês aprenderam dois tratamentos. Se você quer aprender mais coisas, pede para o papai, pede para alguém na igreja. Que muitas pessoas sabem dos tratamentos naturais. Tem muito tratamento natural muito bom que vai ajudar as pessoas. E agora que você está sabendo, você pode ajudar e ensinar outras crianças a fazerem os tratamentos também. E você pode ajudar muita gente. São dois tratamentos simples que você aprendeu hoje, né? Pede para mamãe, para o papai te ajudar a conhecer outros tratamentos. Para isso, hoje eu fiz uma, um joguinho para vocês, tá? Esse joguinho chama o Joguinho da Saúde é um joguinho de percurso. Vocês receberam também o um molde para fazer um dado, tá bom? Tem um molde para fazer dois, três peões, e tem as regras do jogo, opa, tem as regrinhas, tá? E vem as cartas de perguntas. Então vocês vão lá recortar e a, a regrinha aqui está ensinando vocês a como brincar. E aqui nessa regrinha tem as respostas das perguntas, tá bom? Então vocês vão brincar com o papai e com a mamãe e vão aprender muita coisa legal sobre a saúde. Vai estar tá na descrição do culto de hoje, tá bom? Para vocês brincarem em família. Tanto o jogo da, da memória, dos, dos pioneiros, como o jogo da saúde, tá bom? Aí terminamos assim o nosso trimestre. Três meses que nós estudamos coisas maravilhosas, né? Os últimos três cultos, então, falamos sobre a organização da igreja, a escola sabatina, como foi feita, né? E agora sobre a saúde. É muito bom a gente aprender, não é? Que você possa ter gostado dessas lições, aprendido bastante coisa. E você possa ensinar para outras também. Assim, sábado que vem, nós vamos começar a nova lição. Se você não tem lição, pede para o papai. Se o papai não tem como comprar lição agora, pede na igreja. Alguém vai te dar uma lição. Mas não fique sem lição não, tá bom? E Deus abençoe você para que você possa estudar bastante, ficar muito inteligente, tenha muita saúde e possa ajudar Jesus na divulgação da mensagem, para que ele possa voltar rapidinho, tá bom? Ó, um grande beijo no coração e vamos preparar aí essa semana para continuar decorando mais versos, hein? Quero ver quem é que tá fazendo o desafio dos versos. Se você não começou, pode começar agora. Essa semana que vem aí, começa a decorar um verso por dia. É um desafio, hein? Vamos lá? Vamos aprender. Então agora vamos fazer uma oração para a gente concluir nosso culto? Que o Senhor possa nos abençoar a termos um restante de sábado feliz, tá bom? Pai nosso que nos céus, muito obrigada Senhor pela lição de hoje. Obrigada porque aprendemos que a saúde é muito importante. E que tu ensinaste muitas coisas para que nós pudéssemos aprender a ter mais saúde. Ajuda no Senhor a aprender a fazer bastante tratamentos naturais, que nós possamos ter fé nesses tratamentos E ajudar também as pessoas que não conhecem ainda os tratamentos, para que elas possam ter mais saúde e assim entender melhor a Tua palavra Nos dê um restante de sábado feliz, abençoa todas as famílias e nos dê uma boa semana, em nome de Jesus, amém